Música Big Beat oficial, tá ligado? Yeah. Desde criança meu sonho é cantar Peço a Deus para me ajudar E que me dê proteção desses falsos amigos Que cola pra me atrasar Tchau pra inveja eu quero é lucrar No bolso os peixes, na conta do Guará Em marcha frente com muito esforço de carro Na quebra não vai encostar Ouro no pescoço Rolex no curso Traje da Lacoste e o Nike no pé Estilo quer me mandar que de quebra Andar no Cavaleão é o que elas querem que tá no auge, então filhote é melhor esquecer Até do lado, uma sábia pro ar Eu falei que nós ia vencer De ver a Pois eu passei, ela ficou descontrolada Impediu aquela outra mais amada E eu com cara tipo de fudir, que não quer nadar Acabou o caô. Tô de navira doando Repetrajado voando só mais quem diria, nós ia dar. assim Dando gama pra coroa de ferias em e Legal que se comodo alguém nós evoluou Me lembre lá do passado, dava risada de mim Pra embalar desgovernado, bate de frente pra ver Uma vez que é vida louca, vida louca até morrer Desgovernado, parte de frente pra vir. Uma vez que é vida louca. Quero, quero, quero o corpo. Entre rajadas e pipoco. Tava o funkado, esqueci de lembrar. Teve um dia que diagnóstico, incomodou minha ostentação. Avisando que é o funk por a superação. Evoltados e voltarão, evoltados e voltarão. Entre rajadas e pipofo Tava pancada, e esqueci de lembrar Esse é o poder da favela Os menores que porta-voz Nós morre matar por ela E agora quem pega? em Lá no auge, lá no alto Te tomamos de assalto na sua mente estamos passando o raio Favelados, visionários, um por todos e os por nós Temos um talento raro, viemos só para nós Favelados, milionários, que conquistou seu respeito É o terror dos MC, máquina de fazer dinheiro. É o teu, é, é o terror, é o terror dos banqueiros É a mente do vilão, máquina de fazer dinheiro. É o terror, é o terror, é o terror